Oi gente, eu sou a Tata e esses dias eu pedi pra vocês me mandarem lá no meu Instagram, se você não me segue, cara, me segue lá, não esquece, dá pra você participar dos vídeos por lá, tem um monte de vídeo que começa lá, então se você não me segue, não esquece de seguir lá, aproveitar que eu já tô dando um recadinho, se você tá precisando aí de uma ajudinha, de um help com relacionamento, coisa e tal, tá precisando assim... De um, de um conselheiro amoroso diário, o primeiro link aqui da descrição, meu aplicativo é grátis e eu que fiz todos os conselhos. Então assim, se tu tá precisando de um conselho, de uma ajudinha tu queria que eu te ajudasse, baixa aqui, o primeiro link da descrição, tá bom? Cara, aí eu perguntei para vocês, eu vi muita gente falando, tá tá, faz um vídeo de como puxar assunto no WhatsApp, tá tá, puxar assunto no WhatsApp, tá tá, ajuda a gente a puxar assunto com mulheres, a maioria das pessoas eram homens no WhatsApp Cara, eu já tenho um vídeo que eu falo sobre como puxar assunto no WhatsApp. E eu fui dar uma olhadinha nesse YouTubezinho aqui e eu vi que tem muito vídeo de muito homem ajudando outros homens a puxarem assunto no WhatsApp. Porque meninas, eu não sei se vocês sabem, tem muitos canais por aqui voltados para ajudar os meninos. Então cuidado. Tem uma técnica aqui, ó, não tem nada a ver com o vídeo, mas eu vou falar. Tem uma técnica aqui que rola entre os homens que é a seguinte. Então, se um homem chegar e falar isso pra você, você já fica ligado. Que mulher... É um, é um bicho curioso, entendeu? A curiosidade, ela tá intrínseca no, no, na cabeça de uma mulher. Então, eles desenvolveram uma técnica, que é cientificamente comprovada, que é de chegar na mina fazendo uma pergunta, entendeu? Então, se o cara chegar aí por DM, eu chegar no, no WhatsApp já fazendo a perguntinha, tipo assim, queria te contar um segredo, queria te contar uma coisa. Poxa, Fulano, eu queria falar uma coisa muito séria com você. Chegou fazendo a perguntinha, não cai nessa, meu amor, tá bom? vem aqui só para alertar as meninas. Apesar de. Porque esse vídeo é mais pra você, meu amigo homem, que tá aí na dúvida de como puxar assunto, o que, que eu vou falar, eu não sei mais, Tata. Eu já, já, já usei todo o meu repertório e não tá rolando, tá Tô pior que o Neymar puxando, puxando assunto, tá? Me, Me ajuda, pelo amor, Deus. amor de Deus. Então, a, eu resolvi fazer uma paradinha diferente. Eu peguei um conteúdo feito de homem para homem. É um blog, tá? Eu não vou citar aqui qual é, pra não. Não dá nenhum BO, né? E eu vou dar minhas opiniões aqui a respeito de, dessa, não sei, uma matéria, não sei o que é. Ele vai dando dicas, né, pros caras de como fazer o passo a passo e tal. E eu vou dar aqui a minha humilde opinião feminina sobre o assunto. Então, meninas, venham comigo, fiquem aqui de olho, deixem aqui nos comentários se vocês concordam comigo. E meninos, fiquem muito mais de olho. Cara, vocês vão conseguir ver uma mulher falando sobre o lance que vocês falam entre vocês. Então acho legal, acho interessante, achei que podia ser uma boa. Ai, já, já começa aqui no negócio aqui que que, que, que, que aí, que papo é esse? Ele começa dizendo: "A dica é para vocês homens ficarem calmos, manterem a calma". E aí ele fala: "Por quê? Porque nenhuma mulher vai querer um cara muito afobado, muito ansioso e tal". OK, entendo, concordo até, né? Começar a falar com o cara e já ver que ele tá ansioso realmente, um pouco chato. E aí, a dica dele é o seguinte: é pra você, homem, não ficar falando só com ela, entendeu? Pra falar com outras pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, manda um oi ali pra mina no WhatsApp, aí ah, aí, sei lá, fala alguma coisa, e aí já vai logo falar com outras pessoas para ocupar a cabeça, pra não ficar tão ansioso, mas pô. Eu discordo, cara. Ah, como assim? Que dica é essa? De tu? Fala assim, então, fala com ela e já fala com mais outras. Nada a ver. Claro que não, né? Se tu tá interessado na menina, não tô dizendo que, ai, nossa, Tata, tá, tá que iludida ela. acha que os caras vão pegar e vão falar só com uma. Não, os homens são assim, os homens falam com vários ao mesmo tempo. Não tem isso, tá? Não tem isso. Bem porque tem um monte de mulher que pega e fala com um monte de cara ao mesmo tempo também. Desculpa aqui, vou ter que falar a verdade pra vocês. Mas, cara, o fato de tu falar com ela. E falar com outras pessoas ao mesmo tempo, o fato de tirar a tua atenção e te deixar mais relaxado. Primeiro que quando tu tá muito muito encanado numa pessoa, tu não vai ficar relaxado. Mesmo que você esteja falando com a tua mãe no WhatsApp ali, uma coisa totalmente despretensiosa, tu vai ficar com a cabeça lá naquela pessoa. Então eu acho que o fato de tu pegar e pra relaxar, tu falar com outras pessoas ao mesmo tempo que tu tá falando com ela, isso só vai te atrapalhar, só vai deixar a tua cabeça ainda mais confusa e não, não vai te deixar mais tranquilo ou mais confuso antes eu não vai fazer o principal qual que é o objetivo que tu não fale besteira e que tu seja legal ali com ela não é então, então isso não vai te ajudar em merda nenhuma minha opinião tá outra coisa que ele fala é para os caras não falarem muito porque pode ficar chata a guria pode sei lá achar que tu é mala e querer vazar mas assim ó começar a falar com a pessoa o papo é engrenar e for legal e vocês vão se conhecendo e Tipo assim, tem gostos em comum, ou então tu consegue puxar um assunto massa, inevitavelmente. O cara vai falar bastante. Inevitavelmente, tu vai acabar ficando à vontade com a menina e tu vai começar a falar bastante. Então, aí vem um cara desse falar: Ó, oh, oh, não, não fale, fale muito. Aí o cara tá lá conversando com, a, com a você, mulher que tá me assistindo. E aí o cara pensa: Não vou falar muito. E aí o cara faz o quê? Começa a ser seco. E aí aquela coisa que tu tava pensando: Porra, encontrei um cara diferente, caralho, aê, que gosta das coisas que eu gosto. Ou então, que temos gostos em comum. Ou então, que gosta de falar que nem eu. Ou então, que o papo tá fluindo, que tá rolando vários meses Aí o cara pega e começa a ser seco. Por quê? Porque ele recebeu uma dica que ele não pode falar muito. Então, meninos, eu não seria assim, eu seria você mesmo. Eu sempre acho que tu ser tu mesmo é o que mais vale, bem porque não adianta nada estar tá ali uh, sendo super seco, chegar pessoalmente falar para caramba, porque é uma coisa meio que é da personalidade da pessoa. Né? Tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos. Também como não adianta tu estar tá falando muito ali, chega pessoalmente tu é uma planta, é mudo. Não adianta. Então, acho que nada ver esse negócio aí de vocês ficarem se podando, mesmo que seja no início do, do, do, da Conversa. Se tu vê que a menina tá dali puxar papo contigo e tá falando muito, fala muito também, poxa, nada a ver. Agora concordo que se ela tiver um aham uh -huh, não, super contida e né? Parecendo assim um certo desinteresse e tu tá falando muito aí, é chato, concordo. Outra coisa que ele fala é para não pedir nudes, porque nude é igual a confiança. Concordo plenamente. Nude não se pede, né? Nude se conquista. É, começa por aí. Então, concordo, concordo com ele. E ele bota aqui nude igual a confiança. Concordo. Ah, ele fala que nude não se pede, nude se conquista. Nossa, concordamos muito, hein? Próxima, ele fala que para fazer um joguinho, entendeu? Para tu não responder Exatamente na hora, para tu te mostrar que tu tá é uma pessoa ocupada, que tu tem outros afazeres e que aí que pega, aí a pessoa pode se confundir um pouco, né? Eu já cheguei a fazer um vídeo, cara. Esse vídeo é muito legal, vou botar no card aqui que eu falava dos erros que você comete quando vai puxar assunto com alguém, e aí é por isso que a pessoa não te responde, entendeu? É evite ficar no vácuo. É bem legal esse vídeo. É uma das coisas que eu falava. Era tu não ir falar com a pessoa no horário que tu sabe que ela vai estar tá trabalhando, que ela vai estar tá na faculdade, que ela vai estar, tá, sei lá, comprometida com alguma tarefa, e daí tu vai falar com ela naquele horário. Então, tipo assim, tu tá pedindo pra ser deixada no vácuo. Vamos botar na cabeça da mulher aqui, tá? Menina tá lá, conhecendo o cara, legal, ela vai falar com ele e vácuo. Aí depois ela fala de novo e vácuo, e vácuo, e vácuo. A guria vai valsar, então tem um limite ali, sabe? O limite do do, do tempo. Não tô dizendo para tu ir correr pegar o celular e responder ela, mas para conversa fluir tem que responder. Se tu responde para, a chance dela querer revidar a pausa. E respondei para, responder para responder, parar. e vocês ficarem se falando assim muito picadamente um pouco essa semana, um pouco semana que veio, o negócio não não evolui, sabe assim? Com essa boa quando bate é para falar e dá ali, entendeu? Não precisa ficar esse negócio de fala pausa. Ah não, não agora vou fazer um Tempinho, vou lá jantar, tomar, tomar banho, daqui a é uma hora e, e, e meia eu respondo. Eu discordo disso. Minha opinião, tá? Minha opinião. Outra coisa que ele fala é para não mandar muito emoji, se segurar nos emojis, porque tem gente aí que se passa nos emoji. Então vamos vamos dar uma adaptada na parada? Tem mulher que odeia emoji, tem mulher que ama emoji, tem mulher que ama meme, tem mulher que odeia meme. Então, não tem regra, cara. Seja você mesmo. Se tu é o cara aí, o hétero top dos meme top dos héteros, tem isso, vocês já viram? Ai, meninos, vocês estão muito ferrados, né, cara? Meu Deus, a mulherada não tá pegando leve, não tá. Tem alguns memes que daí são considerados meme de homem, assim, né? Que, é um que só os homens acham Enfim, se tu é o cara dos memes velho meme cara quem sabe ela gosta quem sabe qual eu jogo com relacionamentos que foram é, consolidados na base do meme e os emojis entram nessa mesma coisa aqui às vezes a menina ela é super fofa e gosta de mandar emojis daí tu vai ser super seco e falar uns também sei lá e não não não ser recíproco ao emoji acho que não é legal então assim dá uma segurada Legal! Também tem esse negócio que o emoji fere a masculinidade. Não fere, cara, não fere. Eu tenho um vídeo de emoji também, oh meu Deus, tudo indica o vídeo, né? Que é muito bom, que fala, tipo, do significado dos emojis, então é só tu não usar uns emojis babaca ou uns emoji tolo, bobinho, sabe? Saiba usar os emojis. Eu adaptaria essa dica aqui. Outra coisa é não deixa a conversa morrer. Mas aí assim, ó, se tu ficar. É, deixando ela no vácuo, demorando pra responder, aí depois fala para não deixar a conversa morrer, é um pouco difícil, né? Mas, enfim, assuntos em comum sempre funcionam. Eu não vou nem me alongar aqui, ver o que, que ele falou, mas assuntos em comum sempre funcionam. Às vezes, até o fato de tu não saber sobre determinado assunto é legal. Tipo, sei lá, qualquer coisa. Ah, ela pratica um esporte, ou ela faz aula de inglês, sempre quis, ou ela assistiu um filme. Que tu não assistiu. Isso já é motivo de rolar um assunto, entendeu? Ah, eu também, eu também queria assistir, assistir esse filme, filme mas, mas eu não, não assisti. assisti. Então, assuntos em comum é muito bom para não deixar o papo morrer. E com essa dica eu concordo: não deixar o papo morrer é uma boa. Mas também, às vezes, a guria não tá muito afim e aí o cara mala ali, enchendo o saco, querendo puxar assunto, é um saco. Então, Tem ali ó, o feeling da parada, né? É complicado. Outra dica que o nosso amigo aqui deu é de chamar a menina para sair. É tipo assim de tomar atitude. Eu acho que essa dica vale para homens e para mulheres, tá? Se tu tá vendo que, que a conversa rolou, que tu tá afim, tu tá achando que tá sendo recíproco, chama para sair. Claro, mas não precisa ser um convite. Ah, vocês sabem a minha opinião, né? Se você já viu outros vídeos meus, você sabe que eu sou super contra aquele lance do encontro romântico. Vai ser foi eu e você, você e eu, e nós vamos dar muito certo. Isso bota um peso na situação que não precisa, igual o lance da declaração. Bota um peso ali que não precisa. Mas assim, chama, pra dar um rolê pra fazer um negócio que vocês dois curtam, ou pra fazer um negócio que vocês dois nunca fizeram, isso é muito massa. Independente de você ser homem ou mulher, eu acho massa. Ele acha que... Que os homens têm que tomar atitude. Eu acho que tem muito menino tímido, tem muito homem que fica inseguro de chamar pra sair. E, cara, normal, não fica aí achando que ah, eu sou um idiota, eu não sei, sei tomar atitude. atitude. Pode melhorar? Pode. Talvez seja timidez? Talvez. Talvez seja muito tempo sozinho, talvez seja carência, talvez seja inexperiência. Pode ser um monte de coisa. Mas a mulherada também pode dar uma ajudinha, né? Ah, se, se os dois estão afim, que, que custa a mulher falar também? Aí, sábado, que taxa da gente fazer alguma coisa? Ai, o que, que tu tá, no shopping, no cinema, e fazer uma trilha e sai comer um, um lanche sei lá, qualquer coisa, uma pizza. Eu venho aqui em casa, eu vou na tua casa, o ah, que tu acha? Vamos fazer alguma coisa? Tem, temos amigos em comum, vamos, tu vai em então, tal festa? Então, cara, não custa nada. Então, chamar pra sair eu acho sim muito legal. Eu acho que sempre tomar uma atitude é legal, mas independente do, do lado, sabe? Independente de você ser homem ou mulher. E aí, o que, que tu acha do que eu falei aqui? Deixa aqui nos comentários. Homens, deixem aqui nos comentários o que, que vocês acharam, o que, que, que ajudou, não ajudou. É legal ver esse outro lado, ver o que, que uma mulher acha sobre o assunto. Ou não, vocês preferem ficar aí entre vocês mesmos, que é uma coisa mais assim, né? Sei lá, o universo dos homens, tá? Deixa que a gente se entende, pá. Deixa aqui, eu quero saber seu comentário, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, você vai gostar desse aqui. Tem mais vídeos como esse nessa playlist. Não esquece de se inscrever no canal, baixar meu aplicativo, me seguir no Instagram. Foi isso, um beijo, tchau!